ao último S&G Gol do ano. Meu nome é Carlos Sato e vamos aí para mais um vídeo. E voltamos com uma notícia muito legal, tá? Hoje eu tô até com celular, meu celular na mão, né? Porque é muita coisa pra falar e aí é, com certeza eu vou acabar me perdendo nas palavras. Mas olha só, é, quebrando alguma coisa né, que já falaram há vários anos atrás, a Microsoft ela, ela falou né, que ia estar tá fazendo a questão da, do DirectX 12, a API que já é utilizada há vários anos, já no sistema Windows 10, ela seria utilizada aí dentro do Xbox One X e do Xbox One, tá? Então, o que acontece? A grande notícia saiu no Xbox Power, tá? No dia 28, onde, desde o dia 27, a Unity, ela suporta o DirectX 12 no Xbox One. Quebrando aí várias notícias que eu já vi no passado, né? Que eu agora não posso citar o site, mas tá aí na descrição, né? onde falava assim, né, DirectX 12 não resolve o problema de resolução no Xbox, né, a mídia sempre falando alguma coisa aí. O então, mais legal, cara, então a Unity anunciou, né, que agora suporta o API do DirectX 12. Isso é uma melhoria para vários desenvolvedores trazer de forma mais fácil aí resoluções maiores como 1080p, 4K, coisas que hoje é necessário para os jogos da atual geração, né. A gente sabe que os jogos hoje... A gente não necessita só de jogabilidade, mas de um gráfico muito bom. Então, com relação a isso, a coisa tem que ser fácil para o desenvolvedor fazer da forma mais correta e mais fácil para estar utilizando. Isso não só no cenário do, da Microsoft, mas também aí, digo no cenário do Playstation 4, no cenário da Sony, né? E no cenário da própria Nintendo, tá? Vou pedir desculpa aí também para a galera, estou meio rouco, fiquei meio gripado também. E a gente vai fazendo, por isso mesmo, que até ser fazer uns vídeos aí uns dias, fora dos trabalhos, né? Mas permitindo assim que os desenvolvedores melhorem potencialmente o desempenho, né? Dos seus projetos, principalmente graças ao Assim Compute, tá? Então a gente também afirmou que considerará, né?, para melhorar o desempenho do DirectX 12 em 2019 em todas as plataformas com o DirectX 11 ficando é, fora de prioridade. Então, o DirectX 11, que é a API utilizada para quase todos os jogos hoje na atualidade, ela deixará de ser usada aí com certeza mais para frente, até mesmo, eu acredito que na próxima geração já nem utilize mais, tá? Então, é, permitindo assim, também FPS maior, então, frame rates assim muito legais assim, em relação aos jogos hoje, que estão sendo vinculadas aí. Uh, a gente já sabe que, por exemplo, um jogo PUBG mesmo, que muita gente fala, ah, no computador roda 60 FPS, mas por que no Xbox roda 30? Uh, ou roda às vezes até menos? Porque aquela questão, o Xbox One X também poderia rodar 60 FPS, mas aí é, fica uma coisa complicada para aquelas pessoas que estão na plataforma beta ou ali no Xbox One X, né? jogando contra, vai dar um, ia dar um problemaço, né, joga contra a pessoa que às vezes está com o Xbox One Next, nem todos tem o Xbox One Next, até pelo valor, nem eu do canal aqui tenho, o meu é o FAT, que é o maior, né, Tô customizado aqui com o reino, mas é o FAT que é a versão maior, tá, então, uh, o legal mesmo que a Microsoft, ela tá agindo, ela tá trabalhando legal nessa questão, então ela mantém aí a galera que tem desde o primeiro Xbox, aliás, eu falo que é a única empresa hoje no mercado que ainda mantém o Xbox 360, Eu não vê a mesma coisa acontecendo no PlayStation no PS3. Então, por exemplo, um dos grandes respeitos que eu falo da Microsoft aí é a questão da retrocompatibilidade. Então, você tem aí um Xbox One, você pode jogar seus jogos do Xbox 360, eu já falei milhares de vezes aqui no canal, então eu não tenho é, problema em falar que eu gosto mais da marca, eu gosto mais do Xbox mesmo como o meu videogame principal, apesar de respeitar bastante os jogos e a, dizer que mesmo não gostado de Red Dead de repente. Ó, uh, acredito que valeu mesmo o prêmio, falando aí do prêmio também valeu mesmo o prêmio para Moodle of War, que eu achei que foi um jogo espetacular para o PlayStation 4 eu não tiro essa, essa questão né, de ter sido um bom jogo mas eu tenho que dizer assim, a verdade é que eu realmente gosto do Xbox e acabou então, pra mim, se eu tiver que jogar um jogo de Playstation, ok mas vou dar preferência para jogar um jogo de Xbox principalmente se for um multiplataforma então, se eu ver que um jogo determinado tá numa plataforma e tá numa outra eu vou lá e compro para o Xbox a não ser que a diferença de valor seja muito grande eu vou dar um exemplo aí comprei e não gostei de Sonic Forces, né? Acabei não gostando muito desse jogo, mas ele custava 149 reais no Xbox e uma promoção na Americanas. Não podia falar o nome, mas falei, tava por 39 reais. Então, meu, meu dinheiro também vamos, vamos ter é, cabeça também para usar o dinheiro, né? Se eu tenho a plataforma, então compra compro da outra e não tem problema nenhum. Então, a versão recente, voltando ao assunto do DirectX11, tá? Ela é uma API gráfica da Microsoft que permite a redução de sobrecarga do drive do de, de vídeo, do, do, do, do videogame, entendeu? Então você vai ter uma carga menor em cima ali da parte que processa o vídeo do game. Então, consequentemente, você vai ter... Melhores FPS no jogo. Então, assim, isso faz com que você tenha melhorias do, do, do serviço que você vai utilizar, tá? Então, como vai utilizar, vai melhorar o uso do, dos núcleos, tá? você pode ter algumas melhorias com desempenho do DirectX 12. Uh, tem uma cena que citou como exemplo no site aí, vai estar tá lá na descrição o site mas você pode verificar lá, vai estar tá lá. Uh, eu vou colocar agora que essa cena que você está vendo aí, tá? Então ele traz aí várias melhorias junto com a CPU aí e você pode estar tá verificando com certeza as melhorias que tem. Então é isso, galera. É... Antes de mais nada, um Feliz Ano Novo aí para vocês, Feliz 2019, a gente vai estar tá aí com vários vídeos esse ano, esse ano vai ter mais vídeo aqui no canal e vai gostar bastante coisa, a pretensão de ter aí também um, um com certeza, é, lives no canal também, então, é, tô ainda na pretensão de ter uma placa de captura decente, então o canal iniciou agora, estamos tendo ainda as, as coisas que a gente está tendo que fazer no canal para ter aí um serviço legal, uma coisa bacana para vocês. Um abraço, um feliz 2019 a todos e é nóis!